Opa galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a World of Warriors ou também conhecida como WoW Warriors. Eu não sei se tá certo a pronúncia, meu inglês não é tão bom, tá? Mas cara, é uma plataforma muito legal para você que gosta de tecnologia, Web 3.0, metaverso, DAO, NFTs e muito mais. E basicamente galera, em parceria com a WoW Warriors, a gente vai fazer um sorteio para vocês exatamente. Esse sorteio vai ser de uma escolinha do Axie Infinity, tá bom? Então você vai poder jogar Axie Infinity e ganhar dinheiro. Então assiste esse vídeo até o final, que no final eu te explico as regras para você participar desse sorteio. Mas para a gente começar então o vídeo, você tem que saber o que é uma escolinha, né? Porque às vezes você vai participar do sorteio e nem sabe o que é uma escolinha. O que é uma escolinha, tá? Então basicamente, cara, escolinha aí, que a gente chama, né? Tradicionalmente aqui no Brasil a gente chama de escolinha, mas o nome certo seria scholarship, né? E também aqui no Brasil tem gente que chama de bolsa de estudos, tá bom? Então inclusive nesse vídeo aqui eu vou falar bastante esse termo bolsa de estudos. Então sempre quando eu falar bolsa de estudos ou escolinha, é isso que eu vou falar para vocês agora, eu vou explicar agora. Então, o que que é isso? Basicamente, cara, isso ocorre em diversos jogos NFT, e é um negócio muito legal, cara, que tem mudado realmente a indústria dos jogos. O que que é, então, uma escolinha, tá? Uma escolinha funciona basicamente da seguinte maneira. Vamos supor que você quer entrar no Axie Infinity, tá bom? Porém, no Axie Infinity, para você entrar atualmente, você tem que ter três bichos aí de 30 dólares cada um, ok? Beleza, então o investimento total que você tem que ter para jogar o Axie Infinity, vamos botar de exemplo que sejam um 90 dólares, ok? Então, se a pessoa vai lá, compra três bichinhos por 30 dólares cada, investe 90 dólares, ela pode jogar, certo? Então ela fez o investimento, vai estar tá jogando, vamos supor que todo mês ela ganha 30 dólares, né, jogando Axie Infinity, ganhando SLP e tudo mais, então em 3 meses ela recupera esse valor, ok? Mas, então beleza, tem muita gente que faz isso, eu mesmo, investi no Axie, jogo, ganhei e tudo mais, recupero o valor, beleza, mas tem muita gente que não tem dinheiro pra investir nos jogos NFT, né, nem todo jogo NFT é grátis, então as escolinhas vêm pra ajudar essa necessidade. Então basicamente, se você não tem dinheiro para investir em algum jogo NFT, você pode estar tá entrando numa escolinha e funciona da seguinte maneira, então vamos lá naquele exemplo que são três axes aí, cada um por 30 dólares, o que acontece? Uma pessoa aí investidor, ela tem os NFTs, os axes, ela tem dinheiro para investir, mas ela não tem tempo para jogar, ela não quer jogar, então o que, que é melhor para ela? Ela prefere fazer uma escolinha, e o que, que significa isso? Ela coloca outra pessoa para jogar no lugar dela e tem uma divisão ali dos lucros, ok? e aí que entra a pessoa que não tem dinheiro pra investir num jogo NFT, então entra essa pessoa que ela não tem dinheiro para investir e ela entra nessa escolinha, então outra pessoa que é o investidor, comprou ali os três axes por 90 dólares, mas a pessoa ali que é o jogador apenas ele não investe nada, e a pessoa o investidor empresta a conta pra esse jogador então o jogador aí não investiu nada e basicamente ele vai jogar e ele vai gerar ali um valor que a gente supôs aí que seria 30 dólares por mês, e o que acontece? Tem uma divisão e aí essa divisão varia, né tem algumas escolinhas que dão 50% para cada, então nesse exemplo de 50 para cada, o jogador ali que não investiu nada ficaria com 15 dólares, então todo mês ali, ele ganha ali 15 dólares jogando, e o investidor ele apenas investiu e tá deixando outra pessoa jogar então ele vai ganhar menos do que ele ganharia se ele jogasse, mas cara ele consegue escalar isso, fazer várias escolinhas, né? E basicamente o investidor não tem tempo, né? Então basicamente a escolinha conecta alguém que tem dinheiro, mas não vai jogar com alguém que não tem dinheiro, mas vai jogar e basicamente isso, e os dois ganham, tá bom? E, enfim, dito isso, cara, para vocês tem noção, no sorteio que a gente vai fazer aqui de escolinha, basicamente a divisão é de 70 a 30, tá? Então, a World Hours fica apenas com 30% e você, ganhador do sorteio, fica com 70% do lucro da conta do Axie Infinity, beleza? Então, boa sorte, no final do vídeo eu explico pra vocês como vai funcionar. E bom, galera, eu expliquei toda essa questão de escolinha pra vocês porque a World Hours ela tem uma parte ali no site dela focado em escolinhas, tá bom? Não é só isso que eles têm, eles têm muito mais coisa que a gente vai ver agora, mas, cara, é uma das coisas que eu mais gosto, é o sistema de escolinhas e tem muito mais coisa relacionada que a gente vai ver agora, então vem comigo. Então galera, a gente está aqui no site da World of Warlords, tá falando aqui, bem-vindo à nova era dos jogos. Jogue, ganhe e suba de nível. A World of aspira a ser uma organização autônoma, descentralizada, com a missão de aumentar a economia Plate to earn, que é jogar para ganhar, maximizando a justiça e o valor para todos os participantes e permitindo a interoperabilidade em todo o metaverso. Aqui tem inclusive o Discord, tá? E aqui eles falam da oferta inicial de jogos, tá? Então os jogos parceiros lançarão seus IGUs aqui e os membros da comunidade WoW poderão entrar em uma lista de permissões e garantir seu acesso. Ou seja, galera, eles aqui tem uma oferta de jogos para você entrar no jogo antes de todo mundo, tá bom? Para você fazer isso, você se inscreve e conecta a sua carteira, você se junta à competição e você reivindica seu acesso se selecionado, tá? Aqui fala da bolsa de estudos que eu falei para vocês que é a escolinha, tá? Então aqui as escolinhas serão fornecidas como um mercado gratuito e os proprietários de ativos NFT podem alugar seus ativos para jogadores qualificados de maneira segura. Então aqui eles unem a pessoa que quer ter uma escolinha, o investidor, lá que eu falei pra vocês, tá? Com a pessoa que não tem condição e quer jogar de maneira gratuita um jogo NFT. E o diferencial aqui, que realmente, pra quem é investidor, aqui eles vão selecionar pessoas boas pra jogar. Tem toda ali uma qualificação pra saber se é uma boa pessoa pra jogar escolinha. Pro investidor não colocar qualquer pessoa numa escolinha, uma pessoa que não sabe jogar direito o jogo, ou uma pessoa, enfim, que não tá realmente disposta a jogar o jogo. Então aqui, ó, o Aurora vai conectar pessoas capacitadas pra jogar escolinha com esses investidores. E aqui as vantagens de subir de nível, que a gente vai ver melhor no White Paper, que basicamente os jogadores podem ganhar pontos de experiência por meio de atividades no World Hours, experiências em jogos em envolvimento no dao para desbloquear uma ampla variedade de vantagens. Então você pode se juntar aos IGOs, participar dos daos alugar suas NFTs e mais. Então aqui eles falam no White Paper que embora haja um futuro empolgante pela frente, eles observaram os desafios enfrentados por todas as partes interessadas nesse paradigma de jogo NFT, né? Então como cada jogo é um silo, não há é reconhecimento compartilhado da identidade do jogador e das Realizações, interesses, atividades ou contribuições da comunidade associadas. Ou seja, os jogos NFT são novos, né? A gente não sabe se um cara é um jogador bom ali no NFT, se ele realmente vai se dedicar no jogo ou não, né? Então, para isso, ele significa que vocês não podem alavancar seu histórico de status preferencial, em NGOs ou processo de seleção de escolinhas, né? Limitando seus potenciais de ganhos. Além do mais, perde o potencial de melhorar, revisando o passado e socializando com a identidade enriquecida na Web3. Já para os proprietários da escolinha, né? Dos NFTs, é uma falta de transparência na reputação de jogo jogo dos jogadores e adiciona aleatoriedade à distribuição das escolinhas então já que as pessoas não sabem mano o passado né os jogos são novos você não sabe se o cara se dedicou em outros jogos NFT você acaba fazendo uma escolinha e não sabe se o cara realmente vai se dedicar então aqui eles estão para resolver isso tá porque os jogadores não têm uma maneira de oferecer bolsa de estudos com segurança aos jogadores sem compartilhar a chave privada também né tem isso às vezes você tem que dar login senha para pessoa para ela jogar na escolinha então todos esses problemas se traduzem em perdas em corridas com os investimentos em NFT dos Proprietários de ativos. Então a gente viu várias pessoas fazendo jogos NFT, fazendo escolinha, acabando perdendo dinheiro com isso, né? E por os jogos NFT, sem um sistema de reputação confiável, a sustentabilidade de longo prazo e o potencial de um ecossistema próximo podem ser prejudicados pela manipulação do mercado descontrolada de usuários de baleias, caçadores de negócios e jogadores do sistema. Isso inevitavelmente reduz a vida útil dos jogos, né? Então aqueles falam que tem muito trade de baleia que faz trade com as moedas dos jogos acaba atrapalhando quem tá lá jogando, fazendo escolinha e tudo mais. Então, basicamente eles vieram para resolver todos esses problemas, tá? Eles construíram um protocolo de emissão de credenciais, o Legend Protocol, que além do protocolo, é um painel significativo e divertido, com estatísticas de jogo, descritivas e comparativas, pontuações unificadas, tabelas de classificação e insights, e recomendações avançadas é fornecido aos usuários. Então, com toda essa informação em um só lugar, os usuários podem revisar claramente suas conquistas e pegadas em jogos Web3 e desbloquear benefícios de credenciais em todos os jogos. Além disso, o painel de credenciais será conectado através de um plugin de middleware, para outros espaços sociais Web2 ou Web3, permitindo que usuários socializem com suas credenciais. Com a ajuda, da Credencial System, com a ajuda do Credencial Sistema, os proprietários de ativos poderão selecionar jogadores qualificados para as escolinhas e maximizar seus ganhos. Também estamos construindo um sistema de bolsas de estudos baseados em contratos inteligentes, que fornece recursos de gerenciamento de bolsas P2P seguros e transparentes. E eventualmente, os desenvolvedores de jogos podem aproveitar as APIs de conquista do Legend Protocol para proteger um caminho de crescimento para o jogador e recompensá-los com selos NFTs para melhor retenção. Com o Legend Protocol, eles também podem direcionar os usuários mais valiosos em vez dos especulativos para participar de EGOs e campanhas e eventualmente desenvolver comunidades mais sustentáveis. Ou seja, cara, tá bem explicadinho aqui, mas é basicamente o que a gente falou, né? Que basicamente vai ter um painel ali do jogador, tá bom? Então, basicamente, a pessoa que tem uma escolinha, ela vai poder ver se aquele cara realmente se dedica no jogo, se realmente é uma pessoa que joga o jogo e as pessoas vão ter uma comunidade ali que vai, mano, ver quem são bons jogadores NFT, tá ligado? Algo que a gente não tem tanto hoje, tá bom? Então, por exemplo, ah, aquele cara é bom no Axie Infinity, aí ah, o investidor tem todo um painel ver que aquele cara é um cara bom jogador na X-Infinity, aí surge, sei lá, uma nova escolinha de Teta Arena. O investidor, ele pode ver que aquele cara já foi um bom jogador na X-Infinity e pode colocar ele pra jogar o Teta Arena, tá bom? Além de tudo, com esse Legend Protocol deles aqui, eles prometem mais segurança aqui nessa transação de colocar pessoas pra jogar sua escolinha e tudo mais, entendeu? Então isso deixaria os jogos mais sustentáveis, tá? Uma comunidade mais forte de todos os jogos NFT. Cara, isso é muito da hora, tá bom? E vai ter toda uma comunidade em cima disso, né? Então vai ter tipo NFTs pra quem é um bom jogador da escolinha vai ter XP para você subir de nível e você subindo de nível ali, ou seja, ser mais se dedicando nas escolinhas ali, jogando os jogos NFT, você vai ter vantagens, tá bom? Ou seja, vai ter vantagem para participar de novas escolinhas, vantagens em lançamentos de novos jogos. Quanto mais você se dedica aqui na plataforma, vai ter todo um XP ali para você ter vantagens com isso. Além até do próprio token aqui deles, que é o token WoW que você também vai poder ganhar só de estar tá avançando aqui de XP subindo de nível, né? E você vai ter destaque na comunidade e tudo mais, é, como eu falei, vantagens para entrar em escolinhas. Aqui eles falam um pouquinho do token deles, tá bom? Que vai ser usado em várias coisas, como por exemplo, desenvolvedores de jogos podem iniciando consultas de dados e emitindo crachás de NFTs aos usuários conforme sua conquista no jogo. Os desenvolvedores de jogos lançando campanhas ou eventos com token ou NFT drops para atrair novos usuários com credenciais de lenda. Os desenvolvedores de jogos podem apostar o token para obter preço com desconto para acessar as atividades acima. Os usuários podem cunhar seus credenciais de legenda uma única vez. Os usuários que acessam preço decipado e com desconto do GO dos novos jogos parceiros. Os acessando ativos raros da NFT de jogos para bolsas de estudos, usuários apostando para acessar recursos mais escassos dos eventos acima, usuários aumentando o XP para obter mais reputação e obtendo conversão para o token Wall, governança do ecossistema WoW, e também potencial de mais atividades DeFi relacionada, ou seja o token deles vai estar tá interligando todo esse ecossistema deles, onde enfim, os desenvolvedores de jogos podem usar esses tokens para investir ali na comunidade ali do jogo NFT dentro da plataforma deles, tá, atraindo novos usuários e emitindo os crachás NFT para os usuários, né? Então, enfim, todo um ecossistema que a galera vai querer fazer parte do jogo, porque os desenvolvedores, através desse token, vão incentivar a galera a querer participar do jogo. Já os usuários, os jogadores do NFT, vão poder usar esse token aí para obter também os NFTs, enfim, e buscar ali jogar as escolinhas, buscar subir de nível para ter todas as recompensas. Aqui tem todo o gráfico de distribuição, tá? Você pode dar um pause na tela e dar uma olhada melhor sobre o gráfico aqui em círculo. E aqui é importante destacar que eles incluíram o Vesting, tá? Para todos os acionistas, da seguinte forma, que está aqui na tela como vocês podem ver, e por exemplo, a equipe fundadora e consultores, tem aqui 18 meses, ok? Então, por exemplo primeira coleta, 30% será desbloqueada após 18 meses, quarta coleta aqui 10% será desbloqueado do mês 37 ao mês 48, isso dá uma segurança né, uma confiabilidade no projeto e aqui fala um pouquinho mais do protocolo de legenda, né, o Legend Protocol, serve para algumas coisas, como por exemplo, atividades na cadeia né, então ativos, negociações, staking criação, reivindicação de recompensas as conquistas no jogo, que eu falei para vocês, né? Então os desenvolvedores de jogos podem enviar estatísticas e conquistas no jogo, fora da cadeia, para o Legend Protocol, por meio de simples chamadas de API e o engajamento da comunidade, que eu falei para vocês também, que eles vão ser bots e pipelines, serão construídos para quantificar a contribuição dos jogadores para as comunidades, por exemplo, Discord, Twitter, DAOs de maneira justa, tá? Além disso, o mecanismo gera vários tipos de credenciais, então vai dar pra gente ver estatísticas descritivas como frequência, idade, atividade, diversidade de jogos, experiência, lucratividade, envolvimento da comunidade também vai ter estatísticas comparativas, como por exemplo, estimativa do desempenho de um usuário entre toda a população de jogadores, pontuações e placares, tá? Então, por exemplo, ver se o usuário se envolve mais na plataforma, alcança mais realização e também características e categorização, como por exemplo, você sabe os interesses dos jogadores em diferentes categorias de jogos, o que desbloqueia recomendações sociais e de jogos, entendeu? Então, basicamente a gente vai ver quem é cada jogador NFT, qual estilo de jogo ele mais joga, porque ah, se ele joga uma escolinha de RPG, então surgiu outra escolinha ali de RPG, eu acho que esse jogador é bom nisso. Agora se um outro jogador for bom ali num jogo Tower Defense, então eu posso ver que ele é bom para colocar em outra escolinha de Tower Defense. Você vai ver se o jogador é bom naquele tipo de jogo, se ele joga bastante, se ele tem uma boa idade, se ele tem um bom lucro, tudo isso para melhorar a ligação entre os investidores das escolinhas NFT com os jogadores NFT, entendeu? E basicamente aqui eles têm as operações atuais de jogo, tá? Então aqui a gente vê um pouquinho das parcerias e lançamentos IGO e escolinhas que já fizeram. Então já teve IGO aqui da Prometheus Blind, Blind Box, Public Sale, Type Fantasy, Blind Box, Public Sale, Soul Ticks, né, também. Além aqui também da escolinha do Axe Infinity. Uma coisa muito legal também aqui, galera, é os stakes, né, os cofres, vamos dizer, aqui. E tá todo o ecossistema aqui, você pode dar uma olhada com calma, pausar o vídeo aí. E aqui também do XP, galera, você vê a quantidade necessária do XP e os direitos que você tem. Então no nível 1, 0 XP, todo mundo tem acesso a canais gerais em nosso Discord, incluindo os salas de bate-papo de jogos, instruções sobre jogos. Nível 2 são 300 XP, onde você fica elegível para ser incluído na lista de permissões nas IGOs em WooWowers.io. Nível 3 são 700XP, onde você fica elegível para se candidatar às escolinhas na comunidade. 1.200XP você fica elegível para ser incluído na lista de permissões para WooWowers Genesis NFT, que legal, tá? 1.800XP você fica elegível para se candidatar aos embaixadores WoW. 2.500XP elegível para iniciar propostas no WoW DAO. E mais de 3.300XP, que à é medida que o XP sobe de nível, a chance de acessar as atividades mencionadas acima seria maior, mais vantagens serão lançadas na próxima versão. E aqui, galera, um resumo de tudo, tá? As principais vantagens aqui do World Wars, o painel ali, que é um passaporte do usuário registrando as atividades dos jogos Web3, os IGOs aqui, né, galera, lançados na plataforma. Bolsa de estudos, as famosas escolinhas, né, que serão fornecidas na plataforma com o mercado livre. XP e vantagem de subir esse XP, né, que vai ter um envolvimento dos jogadores na plataforma através desse XP e vão ter vantagens, né, além de você poder resgatar aqui crachás, NFTs, troféus e também tokens, wow, que você pode trocar por dinheiro real. Comunidade, né, galera, então é uma família que vai vibrar toda uma comunidade aqui. E o Middleware Did, né, que basicamente é uma identidade descentralizada que devolverá a propriedade dos dados aos usuários e tirar que eles sejam soberanos e obtenham benefícios diretamente dos dados, ok? E basicamente é isso, tá galera? Acho que o vídeo já tá bem explicado, né? E agora pra finalizar, vamos falar um pouquinho então sobre o sorteio da escolinha pra finalizar. E bom galera, as regras aí pra participar do sorteio de uma escolinha no Axie Infinity é muito simples. Primeira regra é você ser inscrito aqui no canal, tá bom? E deixar o like nesse vídeo, é a regra mais fácil de todas. E o segundo passo é é seguir a WuWarius aí, tanto no Instagram, tanto no Discord quanto no Telegram. Então como eu falei pra vocês as redes sociais deles, todas estão na descrição e a gente vai conferir aí para realizar o sorteio. Se você tá seguindo eles no Instagram, Discord e Telegram. E o terceiro e último passo é você comentar lá no Telegram deles o seu nome, né? Você se apresenta lá e comenta o Warriors X Stick, tá bom? Basicamente eles vão pegar todos os comentários e vão fazer o sorteio e basicamente é isso, cara. Basta depois então você torcer e boa sorte. E basicamente com isso eu vou ficando por aqui. Então o vídeo de hoje é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou e vai lá agora participar do sorteio, tá bom? É nóis. Até mais.